Análise do fundo imobiliário BCFF11. Meu nome é Alessandro, faço investimentos, atuo com marketing digital e outros negócios também. Esse canal aqui é para te ajudar. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem uma planilha sobre para você verificar o quanto você precisa investir para você ter determinado valor. Então clica ali e faz o download da planilha no final desse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, BCFF11, tá? É, ele é um fundo de fundos, tá? Da BTG. É, ele é muito julgado pelas pessoas, mas o porquê que eu resolvi fazer é uma análise bem simples desse fundo aqui, tá? E por que eu considero ele um dos melhores fundos para você comprar? Porque eu pressuponho que as pessoas não nascem cheio de dinheiro e atualmente no Brasil não muitas pessoas têm muito dinheiro. O BCFF11, ele sofre preconceito por ele ser um fundo de fundos que você pode comprar pela própria bolsa, Tá? E só que daí, no caso do BCFF11, você vai pagar a taxa de administração a mais do que se você comprasse diretamente os outros fundos. Né? Porém, o que, que acontece? O BCFF11 ele custa um valor menor do que R$100, pelo menos nessa data, ele está custando menos de R$100. Ou seja, com pouco dinheiro e com pouco tempo, você compra vários fundos comprando apenas um fundo. Tá? E por que, que eu gosto disso? Tá? Pessoas que fazem trade, fundos imobiliários eu não aconselho. Então, fundos imobiliários é mais para quem quer investir a longo prazo. E eu acho assim, que quem quer investir a longo prazo ficando apenas no buy and hold, a carteira de investimentos não te torna milionário. Os seus aportes é que vão tornar você bem devido ou não. E nesses casos, uma coisa que você tem que levar em consideração é o trabalho que você está fazendo que não é de investimento. Porque se você apenas investe no buy and hold, você precisa ter. Se você já não tiver muito capital você precisa ter um lugar de onde você vai tirar dinheiro para colocar na bolsa, certo? E logo a gente verifica que o teu tempo tem um preço, então ao invés de você ficar calculando certinho cada fundo que você vai comprar, análise de preço e tudo, cada vez que você for comprar, você compra o BCFF11 e faz uma diversificação, por isso que eu defendo esse fundo aqui, tá legal? Vamos lá então. O volume, esse fundo é muito bem negociado, então ele é um volume que tem uma boa liquidez, tá? Em torno de 27 mil negociações, tá? O último rendimento dele agora foi 43 centavos, tá? Mas ele veio aí de uma, eu depois eu vou mostrar ali mais embaixo do gráfico, mas ele estava melhor do que isso, tá? Dividendo yield 0,51%, patrimônio líquido, né? É 720 milhões, o que daria R$ 85,10 se fosse comprar cada cota do patrimônio líquido. Então ele teoricamente está barato, tá? Porque ele está custando hoje 84,20. Rentabilidade o mês e preço sobre valor patrimonial. Fundo de investimento imobiliário, (FIBTG) fundo de fundos, foi constituído sob a forma de condomínio fechado com prazo de duração indeterminado pelo regulamento, pelas disposições legais e regulamentares que lhe foram aplicáveis. Tá? Então aqui está as cotações, pode ver que ele era um fundo que subiu, tá? aqui não está aparecendo outro gráfico, que eu vou não carregando, tá? mas ele é um fundo que está subindo, tá ok? no longo prazo, claro. Foi constituído em 2009, O valor inicial de cada quatro foi R$ 96,40. Tá? Aqui tem o CNPJ, o mandato é a renda, investidores em geral. Tá? Aqui a taxa de administração é né? 0,15% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Tá? No caso aqui, admitindo essa taxa aqui, por ano você pagaria em torno de R$ tá? Então pode ver que não é uma taxa assim que vai ter quebrar também pela facilidade de você. É comprar várias cotas comprando esse fundo de fundos, né? Tipo de gestão ativa, isso daqui é muito bom. Tem um vídeo, tudo, né? O site que eu tô utilizando é o Fonds Explorer, tá? Eu já falei em outro vídeo desse canal sobre esse site aqui, tá? Aqui tá o resumo dos dividendos, né? Ou seja, os aluguéis que ele já pagou, olha. O melhor que ele já chegou a pagar foi R$ 1,59 por cota. E o pior foi R$ 0,38 por cota. então dividendo o dividend yield. aplicação em 12 meses de R$ 50 mil, reais, você teria um rendimento superior ao que você tivesse aplicado na poupança, tá? Na poupança teria em torno de 52 mil reais, e no fundo hoje valeria 56 mil reais, tá? Aqui está o valor patrimonial do BCFF11, pode ver que ele está constante, né? Aqui tem mais relatórios, não vou entrar nesse mérito aqui, e aqui embaixo discussão, tá? É um site muito bom esse Fondos Explorer aqui, ok? Então fica aí, lembrando, isso daqui não é uma recomendação, tá? Não é uma recomendação, é só apenas analisei de jeito bem rápido, bem simples aqui o BCFF11 tá? é aquela história do skin in the game né? antes de você pedir uma recomendação você simplesmente pergunta o que a pessoa faz né? então eu não recomendo nada para você mas eu invisto no BCFF11 tá legal? forte abraço e até o próximo vídeo